obviamente o momento, o momento da equipa não, não os ajudou. E acho que isso é normal, porque o futebol também vive de muitas coisas, das escolhas, mas também o momento, aquilo, a envolvência que há à volta, e isso também, também é importante, e nós não conseguimos ajudar esses jogadores, mas o que eles têm que pensar é no próximo, na próxima grande competição que é o europeu. O momento da equipa não ajudou, porque se nós estivéssemos talvez em, em primeiro lugar, de certeza que algum jogador do Sporting estaria lá, e as coisas são mesmo assim. E portanto é encarar isso dessa... Dessa forma, e, não, e não, não entrar nesta onda de que a formação ou o Sporting está a trabalhar mal. Eu fui a dois mundiais e não sou nem de perto nem de longe metade do jogador que o pote e que o Inácio é. E isso é que eles têm que pôr na cabeça, são fases e no próximo estarão lá, estarão lá com, com certeza, porque nós não, como clube não queremos estar sempre em sexto e em quinto lugar. Vou estar a torcer com a bandeira, com a camisola por, por Portugal, para que os jogadores do Uruguai venham cedo, e nós já disse ao Seba que marquei, já marcámos os voos para eles virem logo da fase de grupos, e portanto queremos é hoje, um, os jogadores cá.